Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 15? 20? 30? Ou está vivendo de gorjeta? Sim, porque depois dos 50 anos é gorjeta. Nesse mundo poluído e conturbado... Passar dos 50 anos é fazer os 13 pontos. Quantos anos você tem? Você tem idade para saber o que é certo? Ou só tem idade para viver o que é errado? Quantos anos você tem? Você tem idade para tomar vergonha? Ou a vergonha se consumiu na sua sociedade de consumo? Você é uma... Quantos anos você tem? Você tem idade para enfrentar, assumir e realizar? Ou você só tem idade para entrar na onda? Você prefere queijo ou amor? Você está na ratoeira da massificação fazendo porque todos fazem? Ou você está agindo de acordo com sua própria vontade? Você é um homem ou um rato? Você anos você tem? O que é que você já fez? Atravessou um cego na rua? Deu esmola? Ora, isso qualquer escoteiro já fez! Eu estou perguntando quantos anos você tem de gente? Você já despertou como gente? Você já andou como gente? Ou até agora foi um simples instrumento de repetição? Você sabe qual é o seu papel no mundo? Ou você é apenas um embrião crescido esperando eternamente para nascer? Você é uma criança no meio do universo Eu sou um grão de areia no meio do deserto Não tenha tanto medo de ser o seu juiz Eu tenho tanta sede de ver você feliz Quantos anos você tem? Só a sua consciência pode responder Não tenha vergonha de amar Liberte-se dos preconceitos estúpidos Seja você mesmo você!